Muitas mamães me perguntam como funciona a introdução alimentar, e a receita de hoje vai ser uma mão na roda, e vai evitar que seu bebê sofra nessa fase. Mas antes disso mamãe, já deixou o seu joinha? Se não, já deixa o seu joinha agora, para que esse vídeo chegue a mais e mais mamães como você, que precisam dessa dica. E já se inscreva no canal, pois é muito importante. Assim você vai receber nossas dicas indispensáveis no cuidado da alimentação do seu bebê. Alô mamães! Lembrando sempre que o leite materno é a alimentação mais importante. Então ama a mente seu bebê. Agora vamos para a receita. Para a papinha de maçã. Vamos precisar de uma maçã, um pouco de água filtrada e uma fava de baunilha. Ou você pode substituir por um pau de canela ou alguns dentes de cravo. Retire as sementes e o miolo da maçã. Ligue o fogo. Em uma panela, coloque água, o suficiente só para cobrir o fundo da panela, e coloque a maçã e amasse um pouco a fava de baunilha. Coloque a baunilha no meio da maçã. Deixe em fogo médio durante 15 minutos. Essa receita é uma alternativa à introdução alimentar das frutas. A maçã depois de já cozida. Retire da panela e coloque em uma vasilha e mesmo quente a amasse com um garfo e não retire a casca. Até obter o purê. Leve à geladeira e deixe alguns minutos para esfriar e pode servir para seu bebê. Você pode inovar e colocar banana. Mamão. Colocar um pouco de canela em pó. Um pouco de fio de mel. E usar a criatividade e fazer diversas combinações. Lembrando: E se você é uma mamãe que anda com o tempo apertado, uma boa ideia é fazer em maior quantidade separar em potinhos pequenos e bem fechados para congelar. Isso é uma facilidade que poupa, e muito, o tempo das mamães. E podem ficar despreocupadas que a papinha congelada dessa forma preserva todos os nutrientes no alimento e eles duram até 3 meses. Outra boa ideia é que vai ajudar você, mamãe, que não sabe o que fazer, sem ideia de combinações de papinhas. Vou deixar um link aqui na descrição, onde você terá mais de 100 receitas de papinhas práticas, prontas, super saudáveis pro seu bebê. E adquirindo pelo canal Papinhas de Bebê Mágicas, você ganhará 3 bônus. E para ganhar o seu, basta comentar o que achou das receitas de papinha. Clicar no link aqui embaixo e você já ganhou. Viu como é fácil? Então corre lá e garanta já o seu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se para fortalecer o canal e fazer parte da família Papinhas para BB Mágica. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.